Boa noite apostador, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de análise, dicas e palpites para o próximo concurso da Lotofácil. Lembrando que estamos falando sobre o concurso 1952, que vai acontecer no sábado, já que sexta-feira é feriado nacional. Fique ligado nesse vídeo, queremos te ajudar a fazer os tão sonhados 14 pontos, para isso vamos usar a melhor ferramenta do mercado. Fique até o final desse vídeo para receber o meu palpite. Vamos começar analisando os 10 concursos anteriores, e a partir deles, vamos tirar nossas conclusões sobre quais dezenas devemos apostar em nossos jogos. Aqui podemos analisar quais são as dezenas que menos saíram nos últimos 10 concursos, logo saberemos quais jogos utilizar no próximo concurso. Para começar nossa análise, temos que ver quais são as dezenas que estão saindo em praticamente todos os concursos. Logo percebemos que elas não podem estar fora dos nossos jogos. As dezenas que mais saíram aparecem na cor laranja. Rolando a barra para o lado, percebemos que os cinco números menos sorteados são: 05, 01, 07, 17 e 21. Guarde esses números, pois vamos usá-los em nossa próxima etapa. Agora devemos escolher qual estratégia vamos usar para esse concurso. De acordo com vários estudos, decidimos usar a estratégia R5. Lembrando que se você ainda não tem acesso a esse sistema, você está deixando de ganhar muito dinheiro na Lotofácil. Para ter acesso a essas estratégias, clique no primeiro link da descrição e faça parte dos campeões da Lotofácil. Agora na aba Criar Jogo, vamos selecionar os 5 números que menos saíram nos últimos concursos. Aqui selecionamos o número 01, o 05, o 07, o 17 e o 21. Lembrando que estou montando os jogos pelo computador, mas o sistema funciona também no celular. Selecionados esses números, vemos no canto direito que fazendo todas as apostas que o sistema gera e jogados elas no último concurso, teríamos ganhado um total de R$ 5.982,23 apenas em um concurso. Percebeu agora o poder desse sistema? Agora apenas devemos clicar em gerar apostas para que o sistema nos entregue esses jogos premiados. Aí está o meu principal palpite para o concurso 1952. É claro que vou fazer mais apostas para aumentar minhas chances. Desejo boa sorte a todos vocês, fiquem com Deus.